Oi, gurias, tudo bom? Ignore minha voz, que eu tô recém acordada, então minha voz ainda tá meio estranha. Mas eu queria mostrar para vocês as coisas que a gente comprou na farmácia. Vocês curtiram muito o vídeo em que eu mostro o que tem na minha bolsa, então eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês também as nossas comprinhas da farmácia. Normalmente eu faço isso no meio do vlog, mas daí eu sei que não é tão fácil para todo mundo achar esses trechos. Então, eu vou fazer aqui com vocês também um vídeo separado. E aí, se vocês quiserem, eu boto aqui no card os, os vlogs. E vocês vão lá procurar as farmácias dos meses anteriores, porque todas, todo mês tem. Então, eu vou mostrar pra vocês aí o tamanho do pacote que chegou. É um pacote gigante, os entregadores dão risada. Mas aqui, aqui tem compra pra três pessoas, basicamente. Tem pra mim, pra minha mãe e pra minha tia. Então, a gente faz junto pra pagar um frete só. Na verdade, o Panvel nem paga frete, a gente compra no Panvel, e aí compra no aplicativo e faz entrega programada, então a gente não paga frete, assim, né, especificamente, porque o valor da compra sempre dá maior do que o valor mínimo para frete grátis. Então, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou e vou ir explicando o que é para quem começar com o nosso sabonete líquido facial, que é o... Panvel Faces, esse aqui é o pra pele mista oleosa e é o sabonete facial que eu e o Beto a gente usa. Então ele fica lá no nosso chuveiro e a gente vai usando com a esponjinha de silicone da Oceane. E ele é maravilhoso, limpa super bem a pele, não resseca. Então a gente usa muito, a gente chama esse. E ele custa normalmente R$15,00 e então é um preço bem acessível. Outra comprinha, essa aqui é para mim e pra minha mãe, é os... Produtor diário da Intimus, a gente sempre pega de uma marca diferente porque é o que tá compensando mais. Nesse pacote aqui vem 80 unidades ele custou mais ou menos 15 reais. Aí eu comprei uma cera, cera de panelinha mesmo, eu tenho a panelinha. E eu comprei essa aqui já fica a dica, a de mel é muito ruim de manusear, ela é muito quebradista. Então a de chocolate branco é perfeita, ela é super fácil de usar. E eu tenho a sensação de que ela funciona melhor, pega mais espelhinhas também do que a de mel. Então, essa aqui, e custa mais ou menos R$ 6,50, R$ 7,00. Aí, a gente faz tá sempre um estoque de sabonete. Uh, a gente compra esse aqui, que é o pacote de seis caixinhas do Dove. E a minha mãe e minhas tias gostam do original. Eu e o Beto, a gente gosta tanto do original quanto do de amêndoas. Então, a gente escolhe de acordo com o que está em promoção. Normalmente, esse sabonete, normalmente esse sabonete custa em média R$ reais. Dessa vez ele estava custando R$17,90. Não é o preço mais barato que a gente pagou, mas eu já vi ele custando R$30. Então, ainda assim, não é o mais caro que ele já chegou. Então, a gente pegou um para mim, um para minha mãe, dois para as minhas tias. Então, a gente pegou quatro pacotes de sabonete Dove. Aí, todo mês eu pego um shampoo e condicionador diferente para testar, para fazer vídeo aqui no canal. O desse mês vai ser o Seda by Nina Secrets Colágeno e Vitamina C. Eu já testei e terminei o micelar e alurônico. então o próximo vai ser esse aqui. E aí eu vou fazer o vídeo contando mais, dizendo qual foi a experiência. Esse aqui é novo, da linha Nina Secrets. O micelar e alurônico é uma reformulação do primeiro shampoo dela com a seda, então eu vou comparar. O antigo com o novo, já tem um vídeo sobre o antigo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. E o novo eu vou gravar e vou postar aqui para vocês, e aí o link vai estar aqui no box de informação. Ah, o shampoo custa cada um mais ou menos 10, 11 reais, talvez o shampoo seja mais caro, custe 13, algo da, dessa faixa. A minha mãe sempre gosta desse sabonete de mãos. Esse aqui é o sabonete antibacteriano. Da Panvel Faces mesmo, esse aqui tem um litro, ele custa mais ou menos 25 reais. Eu gosto do Aqua, que é o verdinho, a embalagem transparente com um líquido verde água assim, que também é esse valor mas eu normalmente compro o sachê menorzinho. Depois se eu achar a foto eu boto aqui pra vocês verem. E aí o sachê custa mais ou menos 6 reais. Então pra mim vale mais a pena porque um sachê dura um mês, perfeito. A minha mãe gosta desse tubão e aí eu peguei um tubão pra ela. De brinde da Canvel, a gente recebeu uma shakeira, ela veio desmontada, eu montei pra mostrar pra vocês. Aqui embaixo fica o pó, aqui fica o comprimido, então vem com uma divisóriazinha no meio. E aqui dentro, ela vem como, como se fosse uma peneirinha, para tu não tomar os gominhos de whey. E uma bolinha pra fazer a mistura, achei bem legal, bem bonitinha. Só bem chamativa, né, para não perder mesmo, que ela é verde-limão. E é uma promoção da Fiber Norm. Mas eu não comprei nada dessa marca, realmente, por causa da quantidade de coisa que eu comprei. Eles sempre mandam um mimo junto. Ah, e o último item da compra são os desodorantes. O V8 é o do Beto e o Monange, flor de lavanda, é o meu. A gente usa esses mesmos todos os meses, a gente só compra esses, basicamente. O Beto ainda usa um azul, que, se eu não me engano é o Active, alguma coisa. Mas o favorito mesmo dele é o V8 e eu só uso esse, não uso mais nenhum outro. Então não adianta nem eu testar que eu sei que eu vou acabar voltando pra cá, então eu já compro direto. Esses são os nossos desodorantes de todo mês. Aí ah, tem mais um item que não veio nessa compra, porque ele vai chegar quarta-feira. Eu não sei se a loja onde ele tá não tinha entrega hoje ou se é porque ele ainda não chegou na loja, vai chegar nessa semana, que é um peel-off da Sepsia, se eu não me engano, para os cravinhos. Eu tenho muito cravinho no nariz, então eu comprei essa máscara peel-off para conseguir dar uma resolvida nesse problema até o até Inadermato começar a usar ácido de fato. Mas a gente só, usa, só começa a usar ácido no inverno, então eu ainda tenho uns meses aí para lidar com isso sem poder fazer o tratamento certo. Então, eu comprei pra dar uma ajudada. Custou mais ou menos uns 20 reais também. E eu espero que funcione, que seja bom. Eu já usei a, aquelas máscarazinhas da não, Rica. Da Rica. E não funcionou. Não fez muita diferença. Eu achei ela bem fraquinha. Eu, uh, eu não senti que ela grudou no nariz, sabe? Pareceu que ela tava, tipo, seca. Por mais que eu molhasse, por mais que eu aplicasse do jeito certo, parecia que ela não grudava, ela não aderia direitinho na pele. Então, consequentemente, eu puxava e eu não sentia nada e saía, tipo, muito pouca coisa. Então, não valeu a pena o investimento e aí, 20 reais por 20 reais, eu preferi comprar o tubinho da sepsia e usar mais vezes e conseguir usar com mais frequência e talvez até usar em maior quantidade para fazer com que fique mais fácil de tirar e que realmente saia o que precisa sair. Mas eu vou testar e aí eu conto pra vocês quando ela chegar. As nossas compras basicamente deram R$ reais, três. Então é um valor mais elevado, mas a gente divide. Não é tudo para uma pessoa só. Os entregadores sempre dão risada porque o pacote é gigantesco cada vez e todo mês. É um pacote big. Então... É, e todas as compras eu higienizo com álcool também quando chegam. Essas aqui também, por isso que elas estão um pouco molhadinhas, porque eu acabei de limpar com álcool antes de mostrar pra vocês. E é isso. Se vocês gostaram de ver o que a gente comprou na farmácia, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau.